Olá pessoal, hello everyone. Sejam bem-vindos ao nosso módulo 2 da disciplina inglês. No módulo 2 nós vamos estudar vocabulário. Foco no vocabulário, mas como adquirir vocabulário? É uma pergunta que a gente sempre se faz. É uma das coisas mais difíceis. Quantos de vocês já tiveram a experiência de estudar inglês, fazer um curso de inglês, né? E depois de um certo tempo, talvez parado sem estudar, pensa assim, nossa, mas eu esqueci tanta coisa. Eu sabia como se falava esse inglês e não me lembro mais. Essa é uma experiência bastante corriqueira. Muitos, muitos têm essa experiência. Né? Que é um pouco frustrante, né? porque às vezes a gente se empenha tanto, né? estuda tanto, faz lista de vocabulário, decora, memoriza, tira 10 numa prova de vocabulário, <risos> e quando chega... É um determinado momento em que a gente precisa daquela palavra, ela não aparece, ela não volta de jeito nenhum, né? Porque, na verdade, a gente às vezes faz essa coisa do jeito errado. Né? As listas de vocabulário, elas funcionam até um determinado ponto, né? Até uma, uma, uma, uma semana, duas, você ainda lembra daquela informação, né? Mas para o longo prazo, né? para o médio e longo prazo, é, não funciona, não. Por Por quê? Para adquirir vocabulário, a gente precisa de contexto, de repetição e de constância. Tem uma professora norte-americana chamada Bárbara Oakley, ela é, tem um livro é, chamado A Mind for Numbers, né? uma mente para os números, né? e ela elaborou um curso é, depois é, para a internet, né? ela disponibiliza na internet se depois vocês quiserem é, alguma informação, basta procurar no Google, né? é Learning How to Learn, mas tem a versão em português também, Aprendendo a Aprender, em que ela fala um pouco sobre essa, essa questão de fixar aquilo que a gente aprende, né? ou não perder aquilo que a gente se esforça tanto né? é, para adquirir. E falando de vocabulário, ela, ela menciona isso, né? a gente precisa fazer ganchos. Né? Só aprender a palavra e o seu significado não basta, a gente precisa saber qual o contexto em que essa palavra é usada, qual a situação, né, com que outras palavras ela costuma aparecer. Isso também faz parte de conhecer a palavra, né, pelo seu uso, né, pelo contexto em que geralmente ela aparece. É por isso que também às vezes a gente né, desconhece uma palavra, mas pelo contexto a gente consegue deduzir. Né? Vejam como o contexto é importante, como ele pode fazer diferença na hora de aprender o vocabulário. Né? A repetição também. É ver uma palavra uma vez, né? memorizar o significado, né? e ter aquilo em mente, mas se depois você não vir essa palavra de novo, né? se ela não aparecer no seu dia a dia, é bem provável que dali a algum tempo né? você né? venha a esquecer o significado dela, né? então, por isso a repetição. Quanto mais vezes você vira essa palavra, e se é uma palavra que tem diferentes significados, que muda de acordo com diferentes contextos, aí mais ainda a gente precisa vê-la, né? Com, com, com mais vezes e, e em contextos diferentes também. A terceira coisa é a constância. Porque adquirir vocabulário é um exercício que a gente precisa manter. Então, vocês vão encontrar na internet vários sites, às vezes aplicativos, aplicativos de celular, que vão ajudar na memorização de vocabulário. Às vezes a gente se empolga muito no início, né? baixa um aplicativo, faz aqueles exercícios durante um dia, dois, uma semana, e depois né, acaba desanimando. Aí é, não pode, a gente precisa manter essa, essa energia, né? precisa manter essa prática, e é com a prática que a gente cresce, é com a prática que a gente aprende. Ah, o nosso módulo 2, ele está dividido em unidade 1, um, aquisição de vocabulário, um exercício contínuo, que tem a ver com o que a gente acabou de falar nesse momento, e a unidade 2, o inglês no trabalho principalmente para quem trabalha nas áreas relacionadas à tecnologia em inglês, é fundamental. Tem muitas coisas, inclusive, relacionadas à informática, à linguagem de programação, etc., que vocês vão aprender primeiro em inglês, e depois vão saber como seria né, em português. E muitas dessas palavras, inclusive, já são é, incorporadas ao nosso vocabulário também. Né? Mais uma vez, eu quero deixar aqui a dica do site News in Levels, é um site que tem notícias, né, vários assuntos, vários tópicos, e em níveis diferentes. Por que, que eu estou repetindo essa dica? Né? Porque quando a gente aprende vocabulário, quando a gente aprende palavras novas, a gente precisa é, vê-las num contexto. Né? E é justamente num texto que elas vão aparecer. E quando a gente entende o contexto, é que a gente faz esse gancho. Né? Significa isso, por causa disso, e você um dia vai lembrar, ah, eu li em algum lugar, eu li um texto que falava sobre tal assunto, essa palavra apareceu, ah, apareceu porque estava explicando a razão de tal coisa, ser assim, assim, assado, né? Preciso fazer esses ganchos para que essas palavras fiquem presas mesmo, para que elas não se percam no esquecimento. Então, mais uma vez aí a dica do Nielsen Levels para vocês é se exercitarem, né? Então, vamos lá. Unidade 1, aquisição de vocabulário um exercício contínuo. Nós, mesmo falando da nossa experiência como falantes de língua portuguesa, né? antes de aprender a ler, nós aprendemos a falar. Né? Um bebê, quando ele está aprendendo a falar, quais são as primeiras palavras que ele fala? Né? Ele vai falar coisas que são relacionadas ao seu dia a dia, ao seu contexto, às suas necessidades, né? Vai começar primeiro a fazer uns sonzinhos, né, balbuciar, e depois ele vai falar mamá, né, papá. Não consegue falar água logo de início, mas fala algo parecido, né, ada, bola. Né, e faz outros sons que no início designam uma coisa ou outra, né, um determinado brinquedo, né, a chupeta, né, aquela fraldinha preferida para dormir. Então... É, sempre são aquelas palavras que estão no contexto e que ele ouve. né? De tanto ouvir, ele reproduz, ele acaba repetindo. Né? Com uma língua estrangeira, também é assim. né? É, antes de, de começar uma leitura mais profunda, né? uma, uma, uma, antes de ter uma, uma, uma proficiência grande de leitura, a gente precisa começar com palavras mais simples, com palavras que são do nosso contexto. Mas e quando a gente precisa aprender algo algo rápido. Né? Uh, o ideal é, inclusive, começar com essa, uh, essa abordagem instrumental, com aquilo que vocês veem todos os dias, com aquilo que faz parte do dia a dia de vocês, do trabalho de vocês. Então, é, embora uh, seja muito interessante a gente aprender inglês vendo séries, vendo filmes, né? uh, ouvindo música, né? quanto mais vocês... É, lerem né, textos em inglês que sejam do contexto de vocês, né, que sejam é, relacionados à área de vocês, uh, eu acho que maior proveito vocês vão, vão tirar. Então, deem preferência também a esse tipo de, de, de material quando vocês estiverem estudando. Aqui nós temos mais uma dica, é, não sei quantos já conhecem, é um, um, um aplicativo bastante conhecido, Memrise. E o nome dele é justamente um trocadilho com memorize, de memorizar. Antigamente, o que, que muitas pessoas faziam? Né? Pelo menos assim, entre alunos de língua japonesa eu via muito isso. Eram cartões né, reunidos com uma argola. Então, na frente tinha a palavra escrita em ideogramas né, complexos, os chamados kanji na, na língua japonesa, né? e atrás a leitura e o significado, né? a pronúncia e o significado. Então, essa era uma maneira de memorizar vocabulário. Lógico, uma língua diferente da nossa, que tem um sistema de, de escrita bem mais é, elaborado, bem mais complicado. Então, essa era uma, uma estratégia que eles utilizavam para fazer é, esse estudo de vocabulário. Então, numa numa face da, da, da folha, né, do cartão, a palavra escrita em caracteres complexos e na outra o significado. Então, era aquela memorização, né, de olhar o cartão e tentar adivinhar qual era a pronúncia e qual era o significado. Mas a gente não precisa mais usar o cartão físico. Né? A gente pode usar aplicativos como o Memorize. Ele trabalha com o que nós chamamos de flashcards. São justamente esses cartões né, em que você tem lá a imagem e você diz qual é a palavra, diz qual é o significado. Né? Então, tem, você pode escolher um idioma, no nosso caso, a gente escolhe o um inglês, e pode ir trabalhando dia após dia com esses flashcards. Aparece a imagem e a gente clica qual é o significado correto, qual é a pronúncia correta, né? ou o contrário, aparece a palavra e você tem que dizer qual é a imagem que corresponde. Então, é um aplicativo bastante útil, ele acaba aparecendo um jogo... Né? Então, por isso, ele, a gente vai estudando sem, sem perceber, vai aprendendo sem, sem, sem perceber que está fazendo um esforço. Né? Quando você menos percebe, você já sabe várias palavras, né? já, já avançou bastante. Tem desde o mais básico, né? do aprender como se diz bom dia, boa tarde, boa noite, até as palavras assim, mais, mais, mais complexas, mais difíceis, né? que são menos comuns. É, inclusive palavras até técnicas, né? tem, tem, tem vários, vai, vários níveis, e de forma que eu acredito que, seja qual for o seu nível, você pode aproveitar bastante essa, esse aplicativo. Ah, ao longo do nosso curso, nós vamos ver outras sugestões né, de aplicativos, e, e tudo isso, né, todas essas ferramentas para ajudar na aprendizagem da, da língua inglesa. Porque nós temos só um semestre, mas vocês vão precisar do inglês ainda durante muito tempo. Bom, falando em precisar de inglês durante muito tempo, né? Uh, o inglês no trabalho, como a gente já comentou, é fundamental. E vocês sabem, quem já trabalha na área, já está sentindo o drama, né? Já sabe como são as coisas, né? Então, o inglês nas áreas relacionadas à tecnologia, ele é fundamental. Mas a gente precisa também pensar que no intercâmbio com outras pessoas, ele também é muito importante. É, eu digo isso de maneira bem ampla, né? eu não trabalho na área de tecnologia, eu trabalho com educação, mas a tecnologia faz parte também do meu trabalho, estou aqui com vocês graças à tecnologia. Então, Acho que hoje ninguém mais pode prescindir disso. Mas, além disso, né, quando eu participo, por exemplo, de encontros com colegas, né, participo de, de, de congressos online, né, apresentando trabalho ou assistindo o trabalho de outras pessoas, eu posso assistir, por exemplo, a um trabalho de um colega que esteja, sei lá, pesquisando ensino de língua inglesa, mas ele está lá em Taiwan, por exemplo. Ou ele está na Itália, ou ele está na França, ou ele está na Jamaica. Então, o inglês não se restringe a simplesmente países né, que falam a língua inglesa, aqueles mais conhecidos que a gente tem, né? Estados Unidos, Inglaterra. A gente não está restrito a isso. Né? O mundo inteiro, na verdade, é, é, fala inglês. A linguagem desses congressos, dessas conferências, é o inglês. Então, eu posso conversar com um finlandês, por exemplo, sem, ser, sem, sem ele saber português e sem eu saber finlandês. E nós podemos trocar ideias sobre pesquisa, sobre o trabalho que temos realizado, graças à língua inglesa. E quanto mais vocês se aprofundarem, quanto mais vocês é, é, desenvolverem seu inglês, então mais vocês vão conseguir é, contato com outras pessoas. Pode ser que vocês pensem assim: ah, eu não vou precisar disso. Talvez vocês pensem assim agora. Mas num futuro não tão distante, talvez vocês se vejam em situações em que vocês vão poder usufruir do conhecimento de língua inglesa que vocês têm. Né? Uma entrevista de emprego, né? alguma oportunidade numa empresa multinacional, eu desejo sucesso a todos. É, o inglês tem que estar bem, bem, bem caprichado. Uma outra dica que eu dou para estudar o vocabulário, que também ajuda quando a gente precisa né, saber o significado de alguma palavra, existem vários dicionários online, uh, mas esse aqui, wordreference.com, né, .com, como nós já vimos, .com, ele tem uma série de possibilidades, olha, ele tem aqui a palavra, eu coloquei switchboard, uh, tem como vocês clicarem para ouvirem a pronúncia, né? Ao lado da pronúncia, vocês podem escolher qual pronúncia, né? uh, se é do inglês dos Estados Unidos, se é do inglês britânico, e tem outras possibilidades também. Eu gosto do word reference porque tem outros além desses dois, né? É, tem aqui frases de exemplo, né, tem duas acepções possíveis. É, então, é uma página que não tem só o significado, né? Tem uma série de outras informações, uma série de outros dados que podem auxiliar vocês, não só na aprendizagem da língua, como realmente, se vocês estiverem vendo aquela palavra num texto, né? Ela, ela pode... É, é, ser de, de, de, de muita utilidade, digamos que você esteja eh, lendo um texto e apareça né, uh, a palavra, seja uma palavra que tenha vários significados, e dependendo do contexto, né, o uh, Word Reference vai dar vários contextos, né? essas frases de exemplo ajudam muito, né? se fosse só o significado, talvez vocês ficassem confusos, né? Ah, será que é esse significado? Será que é aquele? Com qual significado será que essa palavra está sendo usada no texto? Mas se comparar com frases de exemplo, fica mais fácil de perceber qual é o significado específico do texto que vocês estão lendo e para o qual vocês estão procurando um, um significado. Então, fica aí a dica também do word reference. Ready to start? Então, vamos lá para o módulo 2, né? Trabalhar bem o vocabulário. See you later. Bye, bye.